E hey, aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo à Sala com Vamos visitar a exposição A Era dos Games, que está acontecendo na Barra da Tijuca, no Village Mall, aqui no Rio de Janeiro. É uma exposição que envolve a história dos videogames, desde os flitteramas até os consoles da geração atual, com mais de 150 jogos para desfrutar por lá. E também, alguns títulos que foram além e chegaram aos cinemas, como Pokémon, Troll, Star Wars, entre outros. E na nossa visita, além de jogos famosos, encontramos jogos independentes, jogos em de desenvolvimento e outras atrações para curtir. com o mesmo físico americano Que trabalhou na bomba nuclear na época da Guerra Fria que criou o primeiro videogame que é o tênis para dois. É um jogo bem simples, um pixelzinho de um lado para o outro. Que ele criou no momento de tédio, que ele diz que ele estava muito tempo no exército trabalhando com tecnologia, tinha muita pressão também da guerra, o um medo da guerra nuclear. E ele usou a história do botão que podia acabar com o mundo para poder passar o tempo e ele poder também ter o controle da situação. No começo só o exército jogava. O exército ele abriu. No, abria, né? sempre abria na verdade, feiras tecnológicas para as universidades conhecerem qual era a tecnologia que o exército estava inovando foi assim também que surgiram os computadores e o videogame também surgiu, então as universidades começaram a estudar a tecnologia do videogame que era uma coisa que não existia na época, se a gente estava usando 50 só existia televisão e rádio principalmente televisão preto e branco e a gente vai ter o primeiro videogame popular de grande acesso que é o Pong o Pong a gente considera o primeiro game popular porque ele foi acessível eles existiam na mesma época que existiam os Pinballs Então o videogame ele começou a disputar espaço com máquinas que já existiam O Pinball já existia junto com as máquinas de taça Então o videogame também foi muito associado com dinheiro e com jogos de azar Então você tem as máquinas de Pinball, eletromecânicas E você tem o Pong ele disputando espaço Então a Atari trouxe o Pong para as ruas disputou espaço com o pinball, e depois dos anos 70, principalmente 80 e 90, o videogame ficou mais famoso que as próprias máquinas de pinball. Então o videogame nessa época não era era popular, mas não era para todo mundo. Quem era esse todo mundo que podia jogar? Você precisava ser adulto, porque para frequentar esses espaços você tinha que ser maior de idade, Que você precisava ter pelo menos mais de 18 anos ou 21 anos para poder entrar em restaurantes e bares para pagar o jogo, então não era jogo pra, pra criança, tá? O videogame a gente acha que é pra criança, mas demorou para virar um jogo infantil. Os consoles são os videogames caseiros A gente sai dessas máquinas enormes de arcades E a gente vai para máquinas menores Que você compra uma vez só E joga na sua casa, na televisão Então o videogame caseiro já existia dos anos 70 Mas o Atari foi o que popularizou mesmo Tanto que muita gente vai dizer que o videogame ficou popular por causa do Atari Por que, que ele popularizou? Era mais barato, você comparar com o Gravox Odyssey, a fita também era mais fácil de você jogar e o controle também. Você tinha um controle que você usa só um botão e um mecanismo para poder mexer. a Gravox Odyssey era bem mais difícil e o Atari popularizou o jogo do Pong, que o pessoal jogava na rua também jogou nos consoles de casa. E aí as crianças começaram a ficar interessadas em videogame e a gente teve uma onda das crianças pedindo games, começando a virar um consumidor especial das grandes empresas. Você vai ter propaganda nos anos 80 e 90, usando as crianças pedindo de Natal o videogame. E aí a gente começa a falar que videogame é coisa de criança por causa do Atari. Até a Nintendo, então até o final dos anos 80, videogame você não tinha personagem. O que, que você tinha no videogame? Você tinha objetivos: você tinha que ganhar um jogo você tinha que ganhar um ping pong, ou você tinha que atirar umas naves, você não tinha narrativa no videogame. A empresa e o jogo responsável para trazer narrativa, ou seja, um protagonista humano, uma história, começo, meio e fim, foi a Nintendo, com o jogo do Mario. Depois dessa história da Nintendo e do boom que foi o Mario com o Donkey Kong, todo o videogame tinha um protagonista, todo videogame começou a investir também em narrativa. Então hoje a gente fala de videogame, a gente fala de narrativas que ficaram mais complexas também com o avanço da tecnologia cinema e videogame é uma parceria que já existe há muito tempo O pessoal acha que isso é recente Mas aqui a gente tem máquinas bem antigas lá dos anos 70 Que fizeram sucesso por causa do filme Então você tem a máquina do Star Wars da Atari Que fez muito sucesso por causa do filme do Star Wars dos anos 70 Então o videogame começou a pegar uma onda dos filmes Aqui, quando a gente está no começo dos anos 80 final dos anos 70, o videogame já não estava vendendo tanto. Com a criação dos computadores e popularizando jogos de PC, o videogame parece que perdeu um pouco um o pouco público. E foi graças ao cinema. Então, assim, vamos trazer jogos em que o filme fez muito sucesso. Porque é uma coisa que os jogos de PC não podiam ter, só os videogames mesmo. E aí eles começaram a trazer e isso virou um grande marketing. E teve um outro boom de videogames. Então você tem o Star Wars você tem o Tron, por exemplo. O Tron é um caso raro em que primeiro ele surgiu como videogame para depois virar o filme. O filme do Tron dos anos 80 fez sucesso por causa do jogo. Dá para a gente perceber um pouco da diferença do, da cultura através dos videogames, isso é legal. Se você vem aqui no Brasil, a gente na verdade tem uma vantagem que a gente consegue trabalhar com todas essas culturas. Então a gente joga jogo japonês, jogo americano e jogo europeu. Mas se você for ver o público é bem diferente. Então o japonês, por exemplo, tem muito jogo de música e jogos de relacionamento, eles gostam muito, é cultural. No, na Europa você tem muito jogo de corrida e você tem o Angry Birds também, que fez muito sucesso, o pessoal não sabe, mas é europeu também. E tem uma diferença, o americano gosta muito de jogos de tiro, o brasileiro também está gostando muito Que é o Counter Strike ou Rainbow Six Só que o japonês, desde a cultura dele, do começo do videogame, não consegue pegar muito bem esses jogos Então, não são jogos que vendem muito bem no Japão Mas no Japão você tem um jogo que não vende muito bem nos Estados Unidos Que ele está aqui, que é o da Hatsumi Miku É uma personagem que fez muito sucesso lá Tem show dela, tem CD dela, ela é, uma, é uma personagem que só existe em 3D mas o Japão, ela é muito famosa, o jogo dela vende muito lá E se você for falar para americano ou europeu, é capaz de eles nem conhecerem No Brasil a gente até conhece Mas o americano europeu tem um pouco de resistência desse tipo de jogo Games independentes O que são games independentes? Hoje você tem grandes empresas produzindo videogames Você tem a Ubisoft, você tem a Microsoft, você tem a Sony então você tem muito dinheiro e uma equipe enorme, mais de duas mil pessoas para fazer um jogo só. Mas você também pode fazer videogame com pouco investimento e poucas pessoas. São os games independentes. O Brasil é um mercado muito grande de videogame. Na América Latina ele é o primeiro em produção de games de, de independentes ou de consumo também. Não é à toa que a exposição veio primeiro para o Brasil na América Latina. E são games de muita qualidade, fazem sucesso, lembram muito jogos clássicos, jogos 2D, até pela tecnologia, mas hoje você já tem é, games, multi, é, games independentes famosos como o Undertale, as grandes empresas estão percebendo essa onda, estão disponibilizando tecnologia para essas empresas menores e algumas estão até produzindo os games independentes, acho que recentemente teve o Hellblade também que é um game independente feito por uma grande empresa, mas tem pouco recurso e não tem cara de grande empresa. Então, hoje, você tem uma discussão interessante do mercado independente dentro das grandes empresas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueça de deixar o um like, se inscrever no nosso canal e também acompanhar nossas redes sociais. É isso aí. Tchau!